Povo brasileiro, aqui é o seu presidente. E agora eu vou mostrar o terror para o ministro Sérgio Moro. Eu fiz milhões aqui. de cópias de mim mesmo. São clones clones altamente miliciantes, militares, é, genocidas e de preconceitos é o seu presidente aqui alô Trump estamos aqui todos nós e agora a Polícia Federal e o Ministério Público não pode me achar o trenzinho não vai me derrubar também e você não sabe quem eu sou no meio de tantos clones vocês podem tentar me achar mas eu eu não gosto desses clones Eles são Muito Parecidos comigo Eu tenho que matar eles Porque eu sou um louco Eu não sei o que eu faço Eu Tenho problemas mentais Isso já ficou muito claro Então morro clones Morram seus desgraçados Eu me odeio Eu sou a pior pessoa do mundo Agora eu vou fazer um strike de vocês, seus desgraçados bolsonaristas, é sim, vamos ver o que eu vou usar aqui. não não não é eu vou dar umas facadas de vocês para mostrar como é que se bate facada já que o bispo não me matou assim assim viu bispo seu louco é assim que se mata hein? mete a facada assim ó Eu tô gritando por quê? Toma isso então ah, não, não. Ah, ah, ah. Morre, morre Opa, morri Escreva. inscreva canal